Olá pessoal, eu sou a professora Rita Gonçalves, ministro cursos de prestação de contas e partidárias por todo o nosso país. e Estou muito feliz com a nossa turma Maranhão. Mais um ano batendo recordes nas inscrições dos profissionais, se capacitando para fazer bonito nas eleições 2022. Vencer nas urnas e comemorar nos tribunais. Esse é o nosso lema. E para você que não conseguiu se inscrever, já que as vagas se esgotaram, inscreva-se no curso online. Aprenda tudo para fazer uma excelente campanha, uma excelente prestação de contas. Um beijo!